Sim.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 Vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, para falar sobre o tema desta noite, que é o amor perdoa sempre, eu vou dividir a minha homilia em duas partes. Na primeira parte, falar um pouco sobre o perdão, baseado nas leituras. E a segunda parte, eu vou ensinar uma receita de bolo, que pelo menos assim uma coisa de bom vocês vão ter. Vamos à primeira parte. O que é o perdão? O perdão, ele é uma atitude que nós precisamos tomar, que vai depender do nosso estado de espiritualidade, da nossa fé. E é preciso fazer uma diferença entre perdoar, e desculpar. Perdoar é você ter culpa sobre o pecado que você fez e receber o perdão. Desculpar é você tirar a culpa da pessoa que pecou. E se você tira a culpa da pessoa que pecou, significa que ela não precisa mudar de vida. Porque ela não tem culpa. E ela pode continuar fazendo a mesma coisa. Mesmo se estiver errada. Agora o perdão não. O perdão significa... Assumir a culpa pelo erro que fez e porque você assume a culpa pelo erro que você fez, você vai procurar mudar de comportamento, mudar a sua conduta. Porque todo pecado, ele tem consequências. E aí a gente olha as leituras. Primeira leitura, livro do Deuteronômio, fala do final da vida de Moisés. E pela descrição da leitura, vai dizer que Moisés não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Consequência do pecado que ele e os demais cometeram durante a travessia do deserto. Duvidar do poder da palavra de Deus. E a consequência do pecado de Moisés foi não entrar na terra prometida. E por causa da sua mudança de vida, ele é acolhido por Deus na eternidade. Mas o pecado que ele fez teve consequências. Da mesma forma, o Evangelho. Jesus vai dizer, se teu irmão pecar, chama a parte sozinho e tenta corrigi-lo porque ele tem culpa no cartório ele precisa ser melhorado precisa mudar a sua vida precisa se converter e para se converter precisa do seu perdão se ele não se converter, pecar de novo, chama mais outra pessoa, duas pessoas. Se mesmo assim não se converter, chama a igreja. No caso, o representante da igreja, o sacerdote ou quem for liderança da igreja. Se mesmo assim ele persistir no erro, seja deixado de lado. Ou seja, o pecado tem consequências. E na família, como é que fica essa história? Para que haja perdão, é preciso saber que tem consequências o pecado. O pecado machuca. Quantas famílias machucadas que nós temos? Divididas, Brigadas. E para que elas possam ter uma nova chance, é preciso esta atitude de reconhecer a sua culpa. Porque se você ficar só desculpando, a pessoa vai persistir no erro. Precisa haver o perdão, não a desculpa. E como é que a gente faz isso na família? Aqui vem minha receita de bolo. Baseado nas leituras e numa espiritualidade de um movimento de casais chamado Equipes de Nossa Senhora, fundado na França, pelo padre em 1939. Essa receita de bolo vocês vão adaptar conforme a realidade de vocês. Alguns ingredientes a mais ou a menos a gosto. Ingredientes. Duas pessoas da mesma família, especialmente se tiver com algum problema de relacionamento. Duas cadeiras. Não precisa ser muito confortável. Uma mesinha, uma imagem de santo ou santa de sua preferência e um lugar reservado. Modo de preparo. Pegue essas duas pessoas Coloque-as de frente, uma à outra, sentada na cadeira. Diante da imagem do santo ou santa de sua preferência, acenda uma vela, representando a presença de Deus. E diante dessa vela, uma pessoa de cada vez vai dizer a outra pessoa tudo o que você gostou e tudo o que você não gostou que a outra pessoa te fez. E a pessoa que está ouvindo não pode falar nada. Tem que ouvir em silêncio. Depois, a vez da outra pessoa. A pessoa que escutou, agora vai falar. A mesma coisa. Tudo o que você gostou e tudo o que você não gostou, que aquela outra pessoa te fez. E não pode falar nada. Deve acolher em silêncio. Por quê? É perdão. Precisa assumir a culpa. Se você começa a dizer, ah, eu fiz isso porque você fez aquilo para mim, você fez aquilo outro, você mereceu. Você está desculpando, não está perdoando. E se não houver perdão, não tem jeito. Não tem solução. Vai continuar tudo do mesmo jeito. E no final... Para encerrar esse momento, você vai fazer uma oração. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma Ave Maria, uma oração espontânea, um Glória ao Pai. E depois desse momento, você vai refletir sobre tudo o que aquela pessoa te falou. O que você fez de bom você vai continuar fazendo. E o que você não fez de bom, você vai se corrigir. Você vai procurar melhorar. E depois que você conseguiu fazer isso, você pode ter certeza que a sua família, com essa prática de perdão, vai se renovar, vai se restaurar. Mesmo que a sua família seja apenas duas pessoas, o pai e o filho, a mãe e o filho, ou só marido e mulher, não importa. O importante é que a sua família, com essa prática do perdão, que perdoa sempre essa atitude, da conversa, do diálogo entre os dois, é para fazer constantemente, conforme a necessidade. Essa atitude do perdoar sempre, ela é muito importante para a família. E assim, realizando essa atitude, nós somos convidados e convidadas por Deus a saborear as maravilhas de uma família, da presença de Deus na família, como a Sagrada Família de Nazaré. Deus, sabendo da importância de uma família, escolheu uma família para que o seu Filho pudesse vir até nós. Queridos irmãos e irmãs, nesta Semana da Família... Rezemos mais intensamente por nossas famílias, pedindo a Deus a graça de poder saborear deste bolo da reconciliação, do perdão, do perdoar sempre. Que Santa Clara interceda por nós e nos ajude a perdoar, perdoar sempre. Confiando no amor, e na misericórdia de Deus, que nos quer todos como família. Juntos, juntas, vamos elevar ao Pai as nossas preces, respondendo após cada pedido.